Boa tarde, estou novamente aqui na estrada que liga para Denso, né? Que sexta-feira nós, o portal SB Notícia, viemos aqui e mostramos aqui os buracos que existiam aqui. Pois bem, a prefeitura viu a necessidade que tem e veio e fez a manutenção, como você pode observar esse momento e você vai ver a foto anterior, né? Então fica aqui o registro do portal SB Notícia, né? Que a gente tenta levar para a prefeitura de forma coerente, né, com etiqueta, né? para não ficar agredindo igual vereadores, vai em centro médico, fica fazendo barulho, mas não resolve nada, né, e fica aqui o registro, né, quem faz política não trabalha para o povo, essa é a realidade. Então fica aqui o registro que funciona, funciona o trabalho quando o leitor acompanha conosco no portal SB Notícia e diz, olha tem este problema isso aquilo o que, que a gente faz vamos lá mostramos para a prefeitura olha precisa resolver isso daqui a prefeitura vai lá e executa isso é um privilégio até né que é um trabalho que não precisou de protocolo né papéis e sim é uma questão de internet e mostrar realmente a necessidade que o povo tem né e necessita Aqui fica o registro que dá para ver que funciona se trabalhar corretamente e levar para a pessoa correta, né? Que possa ver isso daqui. Eu me recordo muito bem, desse espaço daqui para lá tinha 215 buracos pequenos que foram feitos tapa-buraco. Mas com o período de chuvas, sabe como que é, né? Mais buracos e buracos vai aparecendo. Esse é o fato do Portal SB Notícia tá, ter que mostrar também o antes e o depois, né? Não é só mostrar o, o problema, mas sim a solução, como você pode observar aqui. Bom, andar mais um pouquinho aqui, ó vários pontos né é que a, a rua é enorme não dá pra andar tudo aqui que eu vou gastar uns 20 minutos né mas foi feito aí ó o tapa buraco chegar até aqui né e voltar quer dizer todo mundo trabalhando junto, funciona, né, prefeitura e imprensa, né. Olha, tem mais pontos aqui do local que foi feito. É. Então fica o registro aqui pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil, que o trabalho funciona quando é bem feito né? e é levado de forma coerente e a necessidade do povo. Fica aqui o registro pelo portal SB Notícia, Cláudio Mariano.